Tô de calor vai viada. for Bom dia estranha. Alguém também tá querendo dar bom dia pelo jeito. Cachorro tapado. <risos> é estranhas! Hoje a gente vai fazer um cabelinho com essa bicha aqui. Ah, minha cabelinha é <risos> A Famosa abacaxi cortelã. Eis-abacaxi cortelã, famosa Vitor Johan. Irá ou arroba tá aí, vocês vão ver, cadê tá, tá, tá. E a gente vai fazer uma peruquinha pra ela, usar um job aí. Vamos tingir cabelo humano, <risos> entendeu? <aí>, <risos> não tem no Brasil, não queira, Não queira. E aí, a gente vai usar essa cabecinha velha de guerra. Vamos começar colocando um plastiquinho pra não arrebentar ela inteira de tinta, né. Ó, dando pra nosso vídeo, ó. Eu outro, Na mídia, eu não tenho uso. Gente, eu quero uma ruiva assim, bem... Bem olhando para a Ah, fala da referência. Coloca a referência aí na tela. O ah. editor. Aí, ah, eles viriam deixar a minha peruca dessa cor! Oh, porque quê? Eu adoro essa não cor, dá. gente. Não dá pra cor, não dá. Olha, olha o botão de pele, uma, sei lá, uma, uma louca. Ah. Aí, eu falei queria uma coisa meio mel, uma coisa meio Beyoncé e tal. Assim. E esse cabelo humano, ela é herdoso na tem pencas de cabelo humano. E aí, ela tem umas bem mais incríveis, aí ela deu essa pro Johan. Obrigada, Bia. A Johan falou, ai, Bia o que, que você acha? Eu falei, isso aqui é ouro, traz aqui que a gente vai fazer funcionar. Gente, lembrando, é full lace. Full é lace humana, cata um nozinho. nozinho né? Você tá vendo o nozinho? <risos> é. É um nozinho, meu amor. Isso aqui. A cor que ela escolheu foi? Raposinha. Qual o nome da marca, amiga? Camarão Cola. Camarão Cola. Me patrocina, por favor. Nota, me nota que eu sou toda com na, na Camarão oh, O diluidor, né? Uhum. Pra gente dar uma baixadinha no tom. Franja. A gente vai dar uma descoloridinha. Com esse descoloridizinho um podrinho de farmácia. E é isso, gente. Vamos montar a primeira franjinha e depois a gente faz essa. Você Vamos tá fazer. focando? Eu nunca vi esse babado. Tá tá Tá Tá focando. Meninas, tá focando. focando. Bora, vamos ah. começar. Pode pote colorante, depois que abre, tem que fechar direitinho senão ele para de funcionar. Gente ficou. deu uma boa clareada aqui na raiz. Uhum. A gente tá indo em dúvida se a gente tá satisfeito então, ou se a gente quer fazer uma outra descoloração, né? Aí uhum. a gente tá com a pintura fazer no final. Isso, a gente vai deixar assim por enquanto. Já vamos atacar o raposinha, né? Foca ali. Né? Tá focando nele na camaleia Leal color. E a gente vai fazer uma diluição com esse creme branco de 4 a 1. Um, né? Quatro desse pra um desse. Pra deixar bem clarinho assim, e não deixar o negócio castanho logo pesado, né? Tipo, vamos... Assim, se, se precisar, a gente faz uma segunda sessão. Pode pôr mais, né? Muito claro. cheiro muito bom. Tá Colors, me nota. Nossa, gente, por favor. Pronto. É essa cor aqui, que vamos pintar. E aí, como a gente já viu aí na referência, põe referência aí, editor, pra é. você... Tem os fios mais claros. Então a gente não vai sair enfiando a tinta. A gente vai vermelho, dá uma desfiada. Os fios claros entrarem pra raiz e a gente pinta o que sobrar. Tá. Ó, a gente, sou no eu sou péssima com cabelo. Eu sou boa na maquiagem, agora no cabelo. Vamos te esperar isso. Ó, isso é o que a gente não vai pintar. Uma vez esses cabelos que ficam aqui pra cima, a gente não pinta eles. Você tá segura disso? Tô. Se é der errado, eu te mato. Eu <risos> pra sua cabeça, ela. É é um termo de responsabilidade. cabelo humano, gente! E dessa planta peruca, esse resultado final. Ah, <risos> ela, eu montei pra ela o penteado de velha dos gatos, ó. Os jamaninhos de montar se chama a Mãe Lucinda do bichão. Fica meio estranho assim. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. Eu prometo que vai dar certo isso. Aqui as costas, ó, com essa meleca louca. Mas é porque ó, ela tem a raiz escura, ó, tá tudo bem. E aí, aqui na frente, a gente separou a, mecha, a franjinha que vai ser a franjinha do Alipa dela. Uhum. Ah, divididinha no meio. Talvez a gente aclare aqui, talvez não. Vamos ver depois que lavar. Mas só isso. A gente demorou quanto tempo aqui, Bi, pra fazer isso? Uns 20. 30 minutos. É, 20 ou 30 minutos. Porque tinha que pegar cada mechinha, desfiar, compactar bem o cabelinho branco lá pra cima pra não manchar e pintando a mecha que sobrou, entendeu? Basicamente é isso. Ó, oh, Bibi! Ah, esse cabelo, mano! E aí? Eu acho que a gente tem que dar uma tingida aqui, Bi. Vai ter que. E vai ter que cortar um pouco também. Mas aí, não sei. Isso aqui diz. Tá? E é aí, Sol? Presta atenção que essa é a primeira etapa. Olha esse cabelo, gente! Eu tô apaixonada, sério, gente. não tava tchau. acreditando, meu amor? <risos> Fica a dica. A Oca, olha, o milagre! Gente, isso aqui foi um milagre, Então, né, só que ainda vi… Ah, eu acho que a gente ainda deixa isso aqui um pouco mais claro, sim, vamos. Sim, vamos deixar. Você falou mesmo, eu, eu pensei que não ia precisar mas eu acho que vai precisar sim, deixar bem mais claro. Sim. E eu acho que como a gente quer fazer bem anos 90 eu também faria umas linhas aqui, um pouquinho mais escuras, sim Sim, tá bom. Só tá pra bom. dar uma profundidade, vamos? Sim, vamos. Bom, Realmente. gente, a gente volta quando estiver pronto agora, né? Porque é o mesmo processo de novo que a gente vai fazer, Sim. né? Claro! Gente, é Sai da minha filha! Não, orgulho, não fica lindo, é, gente. Não certo, gente! É sério, eu pensei que não ia dar certo. A gente viu, a gente viu que você tava insegura. Mas eu sabia que ia funcionar, porque enquanto não fica bom, eu nunca desisto, meu amor. Real, gente, nossa, ficou muito perfeito. Muito obrigada, amiga. Ficou linda, corta cor tá linda. Do Alipinha aqui. A diferença vem do Alipa, né? É, a gente deu uma. A gente encurtou um pouco, porque a peruca, como já era antiga, uhum. ela tava bem quebradinha os fios. E deu uma viradinha nos fios pra um ficar pra dentro. dentro. E é isso. E é isso, que é por pipi. É lógico. Vamos fazer uma mágica aqui? Bravo. Então vamos, vai. 5, 6, 7 e 8. Que lindo! Olha <risos> isso! <risos> Vocês acharam que ia acontecer o quê? <risos> Your voice it echoes in my mind. Tá é, certo, que tô ali, da merda. Da Dua, Dua Linda, anos 90, com, com a mechinha dela, papapá. Ai, legal, e só vinha aqui, com a peruca que eu tingi meses atrás no canal. Tem um vídeo de como deixar a peruca dessa cor também. Olha ali em cima, ah, gente. Ó, vamos lá assistir, viu, Por Oi. favor. Minha amiga sempre me salvando com as minhas perucas, né, amiga? Muito obrigada. Titinha tá aqui pra, pra isso. <risos> então é isso, gente. Não esquece, como todo vídeo, Inscreva no canal, entendeu? Dá o um soquinho do like aí, com né? Com certeza. E faz o um volume na pista aí, com, gente. Compartilha, onda onda com as amigas. E se você ainda quer fazer uma lista maravilhosa, tem uma lixa guardada, querida. Só assistir os vídeos aqui da minha amiga. Vai ensinar a fazer as perucas maravilhosas. E só o quê? Mandar um e-mail pra ela, pra ela fazer sua peruca também. Eu também, porque a amiga vai começar a fazer isso. Deixa o comentário aí embaixo que a gente conversa, tá? <risos> a gente trabalha com plástico e com cabelo oh, oh, oh, mano Não vem tirar não, <risos> não vem tirar não. E é isso, gente. Oi, gente Nos bem. vemos no próximo domingo. Beijo, beijo, beijo. beijo. beijo. Tchau, tchau.